Eu estou aqui com mais um vídeo, eu estou com a Isabela ah, Fala pessoal Estou reagindo, Red Bear 6 Deixa eu me desprezer aqui um pouco Uau Isso é muito uau e Ele está tá escutando tanto Só tá. só ah. Gostou do que é? eu te mostrei? Eu mostro muito a porque eu posso entender bem, uau! é um... o bon, ou de bono vai, yeah. é tudo assim. O que você viu lá é uma longa história, depois eu te explico. Alguém das minhas irmãs? Oh, uau! Ah, essa filha de tevê é muito engraçada. O canal dos adeões, o resto é sobre a. O que de aço gentlemen, we got him.